um músico que propõe em suas letras o reencontro da humanidade com a natureza e com seus ensinamentos. Hoje, converso com o Nanã. E aí, meu velho, beleza? Tudo bem. Salve, René. Maravilha. Eu quero morar numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita a mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Vou plantar abacaxi com banana, mandioca. Cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito Lá na sombra da goiaba do mamão Sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá E lá no siringueira com guapuruvo na beira Contemplando a vista pro mar Eu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 e anda de pés no chão E vai ter trilha pro rio Cachoeira Cascata no berro dos Tucan Canto do Sabiá No voar das borboletas a bem faceira Sete cores na procura do jantar Abelha nativa fazendo coméia Colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão a lenha e muitos com quem celebrar. Yeah, yeah, yeah, eu quero morar numa casinha feita à mão. Abro floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Yeah, yeah, yeah, eu quero morar yeah, numa casinha Feita a mão uma floresta onde eu possa plantar O que eu quiser Anda de pés no chão hum, Cuidado do facão Apagar a ilusão de que o que é bom É o que produz demais Confiar na natureza Sem manchar sua beleza Com veneno e outras coisas más tem uns gatos e uns cachorros pra fazer a festa Bem logo assim que eu chegar Sem ócio ou moleza, curtir com firmeza Aquilo que a terra nos dá yeah, yeah, yeah. Eu Quero morar numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser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 Como que começou na sua vida esse lance de você falar um pouco sobre a interação do homem com a natureza, a importância né, de estar em harmonia com a natureza? De alguma maneira, suas músicas sempre permeiam essa ideia, assim? E eu acho muito curioso esse pensamento. Sim. Cara, eu acho que brasileiro, né? Latino-americano, é, como caipira que sou, né? Criado ali no Mato Grosso, assim, então... Acho que o meu universo simbólico, por ter... Esse contato com, com o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Pantanal, é, ele sempre inundou meus sonhos. Assim, né? é poder estar perto de bicho, de planta, de pôr do sol, de caverna, de cachoeira. É, mas depois eu lembro que eu voltei para a cidade que eu nasci, que é Maringá, né? e como todo adolescente, mergulhei no rock e na temática subversiva é daquela coisa, punk, aquela é o... coisa de, de, de querer questionar, né? Então, assim, acho, acho que ali a, a, nossa, a gente cantava sobre o que a gente vivia, certo? Que era basicamente bebedeiras, noitadas e, e esse universo é, do, do, do, dos 16, 17, 18 anos, assim, né? Tá conhecendo de, de, o mundo aí. Conhecendo o mundo e, e questionando uma série de coisas, sabe? Até um pouco rebelde também, né? Eu acho que quando eu mudo para o litoral do Paraná, com os meus 18 anos, eu começo a viver outras coisas. Eu começo a viver, primeiro, o contato com, com o Oceano Atlântico, né? com a mata a floresta atlântica, com a Serra do Mar. E não só com isso, mas também com todo o universo. Que eu, que eu fui estudar na Universidade Federal do Paraná, o curso de gestão ambiental. Né? Então, é, eu comecei a, a, a olhar para a natureza com, com esse viés da ecologia mesmo. Né? Ou seja, Somos parte da natureza, somos uma extensão da natureza, né? então acho que a partir do momento que eu comecei a, a vivenciar novas coisas, eu comecei a compor, eu acho que toda, toda a composição e o papel do artista é sempre muito autobiográfico, né? é muito difícil a gente cantar sobre algo que a gente não vive, né? gente não é. Lógico, né? então, e essa, essa maneira de ver o mundo também. É, né? então, então acho que é, é, uma, é uma forma de, de compartilhar vivências, né? como... como Caso da Floresta, né? Que é uma música que virou carro-chefe desse projeto hoje, né? E não só, não só desse projeto, mas, mas porta bandeira dessa, desse, desse levante agroecológico e dessa e dessa forma de olhar para a natureza e para os cultivos agrícolas com cooperação e com essa e com essa visão que culturas antigas já tinham, né? Que na verdade é, tem, tem uma frase que eu me engano é da Catícia que é o futuro é ancestral. Eu gosto muito dessa frase. Que, na verdade parece que a gente está cada vez mais podendo ressignificar co coisas, formas muito antigas de ver a vida, né, ou, ou assim, trazendo para a minha, minha vida, né, meu avô, meu bisavô, que moravam lá no interior, eles faziam permacultura, mas eles não chamavam de permacultura, né, então assim, é engraçado como a gente vai ressignificando, né, e, Mas é porque e... vive no mesmo território, né? Então assim tem uma outra relação, né? Exatamente. Não está lá só para expropriar, né? Não está lá só para retirar, isso, né? Isso, isso eu acho que tem a ver com cultura, tudo isso, né? Cultura, cultivo, né? Ou seja, é, é dia a dia, né? Vivência real, né? E eu acho que na medida que esse dia a dia vai virando canção, essas canções são como se fossem paisagens, né? Que, que são apresentadas para as pessoas e as pessoas conseguem fechar os olhos e, e, e sentir né? essas sínteses, né? como, como se elas conseguissem absorver toda aquela, aquela consideração, aquela compreensão, que é o poder que, a, que acho que a música tem. Né? E você falou de sentir, e eu achei uma coisa assim, muito curiosa, uma característica do seu show, que é você chega no show do Nanã, são todos estranhos, né? De repente as pessoas sentam, essas pessoas elas não se conhecem, mas elas começam, começam a se conectar pela música, Sim. né? E eu, eu, eu vejo assim, nossa, começa a rolar uma harmonia, assim, em volta, uhum. né? Então, assim... É, é, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito assim, interessado com como como você enxerga isso também acontecer, porque uhum. é, as pessoas estão ali né, para acompanhar a sua música, mas elas acabam se conectando com as outras, né, e, e acaba Sim. acontecendo ali um, uma, uma espécie de, de harmonia entre essas pessoas uhum. dentro das ideias que você está propondo no seu show, Sim. que estão dentro das canções, mas também estão dentro Sim. de muitas falas que você faz Sim. ali, né, colocações que você, que você põe. Legal. Olha, eu acho que você falando me veio uma imagem de uma mandala, é interessante pensar em mandala, porque a mandala é, é isso, né? É uma geometria com distâncias né? que fazem um, um desenho que, que soa harmônico, né? Acho que, acho que a harmonia tem a ver com o encaixe, né? tem a ver com a gente sentir parte no lugar certo, né? como se cada coisa tivesse seu lugar, né? Acho que esse é o conceito, até para a própria música, né? Uma música que, tem, que trabalha com a harmonia vai ser esse conceito. Eu acho que quando a gente vai... É, num, num concerto, né? ou, ou num, num show, a gente pode ter essa perspectiva do entretenimento, né? superficial às vezes, que aquilo é só um músico tocando para você se divertir, ou para você ter um momento bom, de prazer. Mas eu acho que a música ela tem um poder de rito muito grande, sabe? E de ritualizar um momento onde você pode tornar aquilo uma grande cerimônia, onde todo mundo que está ali se conecta com o momento presente, e se sente parte, eu acho que é sobre isso, né? Então, quando tá lá e tem criança, uma pessoa mais velha, homem, oh, mulher, todo mundo reunido, e aquele sentimento de aldeia que começa a ser formado na medida da descontração e da conexão que as pessoas vão sentindo, né? Então, acho que é, acho que é por aí, assim, tem um quê, assim, de... De, de ritual, né? Também, né? Mas não ritual naquela coisa supersticiosa, mas acho que é a própria vida, né? Sentar na mesa para almoçar com a sua família é um ritual, né? criar condições para que as coisas aconteçam, né? E uma forma de colocar amor naquilo também, sabe? Eu acho que quando a gente está presente, quando a gente sente uma, é, profundidade na empatia, né? Ou seja, eu estou aqui e mesmo que essa pessoa seja desconhecida. Ela é um par, né? Ela é, ela é, é um senso de comum, né? É com, comunidade acho que vem dessa dessa dessas duas palavras, né? Comum, unidade, né? É, é uma sensação de que a gente é uma coisa mas ordinária ao mesmo tempo, despretensiosa, né? Eu acho que é uma é uma tem sido uma guia para as minhas apresentações também. Inclusive agora eu fiz uma turnê em Portugal, e uma coisa que eu falava é, todo lugar que eu vou eu encontro nós, né? Como se fosse uma grande tribo, né? Uma uma, uma aldeia global que, que que se se relaciona e, e ressoa nessa simplicidade de não querer ser nada muito melhor que o outro, mas mas simplesmente ser né? e sentir e tá, estar tá presente junto no lugar assim onde a gente está nessa sensação de família mesmo, sabe? Muito bom. É, a gente falou de conexão, mas tem um outro ponto que eu também acho muito interessante que é a desconexão, né? Então, estamos em Curitiba, né? você está morando em Curitiba uhum. e você propõe, né? Poxa, eu quero morar numa casinha, na floresta, né? <risos> e as pessoas criam vários imaginários sobre essa total, música, total. né? As pessoas querem né? vivenciar esse, esse, é, essa ideia que você propõe, né? Uhum. E aí eu acho muito curioso isso, que é a ideia de desconectar um pouco dessa vida que está tá muito bagunçada, né? Eu diria a gente está numa floresta toda a cidade é uma floresta se as pessoas desaparecessem de repente a natureza em algumas centenas de anos já ia tomar conta de tudo e tudo volta a ser um bioma né porque tudo está em algum bioma na verdade né? então é, eu acho eu acho que é, desconectado das coisas dos homens né sim o, a, a, a, a vida ao, cotidiana é né? que, que se tornou a vida ao, cotidiana Ao que chamam de, de Babilônia essa corrida de rato dessa coisa dinheiro poder né competição né eu acho que disso é um convite a se desconectar definitivamente mas para poder encontrar isso que chamam de religar né isso é simples né eu eu, eu sinto assim que espiritualidade está nas coisas simples tá, tá nesse diálogo interno que não precisa de mediador né espiritualidade tá tá na nossa na nossa habilidade de, de fazer sínteses assim é, filosofar sobre a vida né se perguntar né que, que que é isso aqui né onde de onde eu vim para onde eu vou né eu acho que essas músicas elas têm um pouco dessa dessa guiança, né e um senso de enraizamento também né por exemplo quando eu venho para Curitiba eu venho com o um sonho de, de unir o meu caminho da música com o meu caminho do meio ambiente. Né? Eu vim fazer a faculdade de luteria da Federal. Né? E esse violão que eu estou aqui na mão é o meu primeiro violão, né? que eu construí em 2013. Né? Feito com, com embuia que eu, que eu encontrei na rua, pedalando. Né? Então, uma madeira que antes era uma porta, era um móvel, né? poder... assim... Dar vida para isso né saber que que a, a, a árvore quando ela morre ela se eterniza na lenha né que pode dar, dar som da música e dar tanta vida por aí né e saber que esse instrumento talvez eu faça a passagem um dia e ele vai estar tá aqui ainda né então assim eu acho que e as músicas que você compôs nele isso, também né isso. então eu acho que a humanidade é sobre isso sabe é sobre legado também então meditar sobre isso é ir além dessa desse senso de de, de, de que a gente tem que ser vitorioso e, e, e vencer na vida, vencer com relação ao quê, né? O que a gente tem que explorar, né? A natureza, né? Que a natureza está a nosso serviço. Eu já, eu já acho que tudo, tudo tá cooperando sempre, né? A gente não pode se ver superior à natureza porque a gente é essa própria natureza, né? Eu acho que, sinceramente, eu não acho que tem nada fora da natureza, né? Tudo é natureza. Legal. Você tá trazendo uma música nova hoje também pra gente aqui e eu queria que você falasse um pouco dela, né? Porque ela fala sobre desconfiança, né? E sim, o, E o que sim, que te sim, desconfia sim. tanto, Nanã? Cara, o tema pra desconfiança é uma música que nasceu em 2016, né? E olha só, a gente tá em 2022 e eu tô lançando ela agora. É como se eu, até eu tivesse medo dela, pelo, pelo caráter denso que ela apresenta, né? Mas é uma questão de acho que foi o tempo certo de amadurecer as ideias também e encontrar um panorama tão propício para poder lançar ela, né? Porque ela é uma música densa que fala sobre exploradores da fé, alheia, né? Sobre manipuladores da vida, alheia, né? Sobre pessoas que vão buscar o poder a todo custo, né? Para poder satisfazer sua, seu, seu seu poder, né? Então o tema para desconfiança. Fala muito sobre essa fé cega que trabalha com bodes expiatórios e, e, e, e demoniza outras culturas. E, ou seja, precisa se sentir melhor para achar que está numa luz diferente, sabe? É, fala muito também sobre, sobre, sobre muito desse desgoverno que a gente está vivendo no sentido de, de, de, de, de não só exploradores da fé, mas políticos que, que que criam regimes mais teocráticos, como a gente já viu no Império Romano, a gente viu tantas vezes na história, Sim. e a gente vê isso se repetindo, né? Uma sensação de que nunca fomos modernos, né? E de que, de que esse tipo de enfrentamento se faz necessário, né? Até de, de, de um artista que é tido como alguém paz e amor como o Nanã, assim, né? Tipo assim, um, Vou comprar uma briga, fofinho, né? o Nanã? Mas eu, eu também tenho os meus os, os meus as minhas músicas de protestos, né? Que, que eu acho que essas músicas de protesto estão guardadas para o momento certo, né? Eu acho que a sensação é é de que todo músico é um faixa preta, mas ele não vai comprar qualquer briga, né? Sabe? A sensação é de que o artista, nessas horas, ele precisa se posicionar com um pouco mais de fio né? no corte para poder fazer podas que são necessárias, assim, e entregar isso para as pessoas, porque quando a gente entrega isso para as pessoas, isso é como se fosse um amuleto para as pessoas, um respiro, né? Uau! Que bom, né? Tem um artista falando sobre isso. Eu penso parecido com isso, né? Então a música, eu acho que é muito importante ela vir à tona e, e ser liberada para o mundo logo, né? Para que as pessoas possam abraçar elas como signos, né? E como, como uma forma da gente encontrar mais potência nas nossas lutas. Muito bom. Cara, quero agradecer demais aí a sua participação. Que bom que deu certo, né? Tempo abriu. Muito boa sorte pra você, cara. Fiquei muito feliz que você esteve aqui no programa, que cara. Massa, e boa sorte é. nessa caminhada aí. Obrigado. E que a gente, que todo mundo encontre sua casinha feita a mão, né? Isso é, é um sonho comum, assim, é, independente de, de, de credo. Eu, eu acho que todo mundo merece um cantinho pra chamar de seu, né? E eu acho que esse fazer a mão... É o grande convite agora da gente depender menos de, de sistemas falidos, né? E de sistemas que oprimem, para a gente poder encontrar na nossa comum unidade, né? Um passo mais, mais justo, mais equivalente com a natureza. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Muito bem. bom. Obrigadão, Evelyn. É, obrigado. Pela aparência ele vem Lá vem Lá vem Com toda essa banca De gente importante Anda com a fronte Levantada, avança Nariz empinado Aponta os dedos Não vê que três lhe Apontam pra si mesmo Vem que vem Pode vir, não olha nos olhos pra falar, grita pros cantos, blá, blá, blá, cansa. Quem numa mansa está e com sua falácia já manipulou as vidas, chegando, abrindo feridas. Não vê que é a própria ferida, por ter o rei na barriga. Eu não Mais a vida de firmeza de lhe dizer que a quem João oprime só oprimia a si mesmo depois. Então, e volta toda essa farsa com essa tal desconfiança tão ingrata. Com essa tal desconfiança. Bata enforcando a garganta, ele vem Aperta todos os calos, vem que vem Lhe julga inferior, mas não está bem Lhe falta interior Ai, Tanta sombra para iluminar Tanta sombra para iluminar Não percebe que é a sombra que assim mesmo tem que clarear, tanta sombra para iluminar, tanta sombra para iluminar. Não percebi que é a sombra que assim mesmo não tem nunca quis. Expor por essa maneira o que falei há pouco mais É que eu lhe, lhe vejo. Em tanta besteira, preguiça rodeio o mal fazer. Então se aprume, não desfaz com essa tal desconfiança tão ingrata com essa tal desconfiança tão ingrata silêncio é ouro palavra é prata silêncio é